Hoje nós estamos aqui à margem do Rio da Lança, no município de Mafra e vamos falar sobre a Eco Barreira, um trabalho muito legal que é feito já há três anos com voluntários que procuram socorrer o nosso Rio da Lança. Um dos voluntários, o advogado Jefferson Grosso, está conosco. Jefferson, bom dia, parabéns pelo trabalho. Você que representa todos esses voluntários nesse momento. Bom dia, Márcio. Bom dia, assinantes do Rio Mafra Mix. É, sim, é, já faz três anos que estamos na, na luta aqui no Rio da Lança, instalamos a Eco Barreira, contamos com o apoio de voluntários e já foi tirada uma quantidade enorme de lixo. Né? Estamos, cada fim de semana, reunindo-se reunindo aqui as margens do Rio da Lança com os voluntários para fazer essa retirada tão importante para esse nosso rio. Jefferson, e, é um trabalho de voluntários, Falta voluntários, como é que é? Sim, sim, falta voluntários. Até a ideia já era ter expandido o projeto né, para mais ecobarreiras em outros pontos do Rio da Lança, também em outros rios do município, mas em razão do número reduzido de voluntários, em razão da falta de apoio na doação de, de materiais, né, nós não temos como fazer isso do próprio bolso. Então, estamos nos dedicando a essa ecobarreira, a primeira que foi instalada aqui no Rio da Lança, a qual também é, não não Por si só não vai despoluir o Rio da Lança Mas já tirou uma quantidade enorme de lixo Até no último ano, 2021, nós fizemos a contagem Foram mais de 240 quilos de lixo retirados só desse ponto O que mostra que o nosso rio está extremamente poluído E falta muita consciência da população Falando em consciência da população, Jefferson, quanto ao Rio da Lança O que tudo vocês tiram de lixo daqui, tem umas coisas diferentes? Sim, sim Bem, o, o lixo, a maioria que, vamos dizer assim, 90% do que nós retiramos aqui é plástico, né? Como vocês podem ver, já está sendo capturado aqui é, plástico, 90% plástico, depois isopor e depois vidro. Mas nós já encontramos televisão, já encontramos guarda-roupa, né? já encontramos também é, brinquedos, tábuas de carne. E o mais triste que nós encontramos aqui é animais né, que são sacrificados aí, é, por pessoas sem consciência, cachorro, gato, colocados dentro de saco plástico e jogados aqui no rio e vêm para a nossa barreira. Esse SOS é o Rio da Lança. Agora, quanto ao trabalho de vocês, o que se pode pedir nesse momento de auxílio? Ah, então, o, o que nós precisamos né, é de voluntários, né, de pessoas que estejam dispostas. Não precisa vir todo sábado, né? pode vir uma vez por mês, mas que venham aqui às margens do Rio da Lança e ajudem-nos. A realizar a retirada desse lixo. Né? É um trabalho que, se tiver bastante pessoas, é algo rápido de fazer. Mas se ficar uma, duas pessoas só, fica um negócio pesado. Né? E doação. Né? A nossa ecobarreira ela é feita com é, galões de 20 litros, descartável, rede é, velha, né? geralmente de escola. É, a Fundação de Rio, de Rio Negro já nos doou. Aqui em Mafra nós também já recebemos algumas doações, então são materiais simples, baratos, né? só que nós precisamos dessa doação para poder continuar o nosso trabalho. Uma barreira somente aqui, uma eco-barreira somente no Rio da Lança, qual é a próxima? Olha, a próxima seria em outros pontos do Rio da Lança, né? porque aqui ainda uh, só pega uma das pontes no meio urbano. Passa mais essa ponte dos ucraínos, mais outra ponte próxima à rodoviária, até chegar lá no, no Rio Negro. Então, a ideia seria, pelo menos, mais duas ecobarreiras aqui mesmo, no Rio da Lança, porque, infelizmente, boa parte dos lixos que chegam até nós né, são sacolas amarradas, né, sacolas fechadas, que provavelmente pessoas param seus carros aí na beira do, das pontes, na, na beira do rio e acabam lançando para dentro do rio. Então, a ideia é que a Eco Barreira capture esse lixo também antes de chegar no Rio da Lança. Tem um contato para as pessoas, para serem voluntárias, tem um contato ou vem diretamente fazer o trabalho no sábado? Olha, podem é, entrar em contato através do direct né, do nosso Instagram, Eco Barreira Rio Mafra, ou também do Facebook, a nossa página, e lá podem estar acompanhando nossas atividades e mandar mensagens, né? demonstrando interesse em participar, certamente nós iremos é, responder e convidar para estar participando aqui. Com todas as dificuldades citadas por você, o trabalho continua, três anos a vocês fazendo esse trabalho voluntariado e segue em frente. Ah, Com certeza, com certeza. A Eco Barreira ela começou com um número de voluntários muito grande e aí com o passar do tempo ela foi diminuindo, né? mas hoje ainda contamos aí com 10 pessoas que efetivamente estão trabalhando na Eco Barreira e a ideia é essa, né? continuar, porque como nós sempre falamos, nós não vamos acabar com o problema do Rio da Lança. O Rio da Lança é um rio muito bonito, vocês podem perceber que a paisagem dele é muito legal, tem uma ilha aqui próxima, né? que antigamente os moradores iam até ali para pescar, tomavam um banho. Enfim, o problema do, do Rio da Lança é a poluição, né? não só desses lixos visíveis que param na ecobarreira, mas também o esgoto que é lançado aqui e outros lixos que ficam né, no fundo do rio e que nós não conseguimos capturar. O nosso trabalho continua, né, é algo que não vai mudar, mas o pouco que a gente faz, nós temos certeza que vai causar um impacto já positivo para o nosso rio. Jefferson, yeah, muito obrigado. Eu que agradeço né, e contamos sempre com o apoio da, do Rio Mafra Mix e dos voluntários.